Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de touro, já focando em 2023, tá bom? Então, vamos lá. Hoje vai ser só esse tarô de wait. Então, vamos saber aqui. Tendências para o ano de 2023 para o signo de touro. Deixa eu dar uma arrumadinha. Touro, nesse ano de dois mil e vinte e dois, foi um ano difícil, de muita decepção, mentiras aparecendo o castelo de ilusão caindo e você enxergando quem é quem. Porque a verdade sempre vem, por mais que seja difícil ver que a verdade de alguns naquele momento é uma verdade diferente do que você esperava. Também houveram aprendizados, mesmo que tenha sido de forma sutil e inconsciente. Você aprendeu que ter clareza, ver as coisas como são, não é de todo mal. Porque traz um alívio, uma força interna, que você nem se dava conta do tamanho que é. E que conversas esclarecedoras, por mais complicadas que pareçam ser, elas removem pedras do caminho, abrem a mente e expandem a visão. Aqui mostra você levando para 2023 um pouco desse medo de dar e receber, de ajudar alguém e receber ajuda, porque ficou no ar uma desconfiança a respeito das pessoas. E um receio de se entregar, por mais que você queira, ao mesmo tempo fica com o pé atrás. É algo aí que fica pendente para ser trabalhado. Você aprendeu muito nesse ano de 2022, inclusive que o choro dura uma noite longa, mas não é eterna. E que o sol nasce outra vez trazendo luz no que estava escuro, e vida em abundância, que dias melhores sempre vêm, recheados de alegrias, calor e amor, e que graças à vida não foi você a sujar as mãos, ferindo alguém, e que ficar positiva e no bem vale muito mais a pena. Agora, nesse ano de 2023, você pode usar mais da neutralidade para observar melhor as oportunidades e esperar o momento certo de cada processo, sem pressa, de modo que você veja o que é necessário excluir Daquilo que é necessário investir, sem que haja ansiedade. É um ano de planejamento e isso envolve um tempo de acontecer. E a tendência para o ano de 2023 são novos começos e fluidez. É começar com o que tem nas mãos do jeito que está, botar para jogo e a coisa vai fluindo. E dando certo é receber a ideia e logo o impulso da ação. De modo que você acredite em você, no seu valor, na sua capacidade de começar de novo e no quão longe você pode chegar tendo aí como base o foco por um começo inspirado. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço por estarem comigo nesse ano de 2022, rumo ao ano de 2023. Obrigada por essa troca de aprendizados